O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns a tem por tardia Mas é longânimo para convosco Não querendo que algum de vós se percam Senão que todos venham arrepender-se Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite A qual os céus e a terra Passarão com grande estrondo E ele E os Elementos arderão Se desfarão A terra e as obras que nela há Se queimarão Amém? Diga comigo Senhor Jesus Ah meu Deus do céu Cadê esse povo pentecostal Pastor Gerson Será que a máscara que está atrapalhando Diga Senhor Jesus Agora melhorou Aqui estamos Na tua presença Fala conosco Nesta tarde Em nome De Jesus Palmas que glorificam Exaltam Aleluia Ouvintes, todos que estão aqui Seremos breve e objetivo na palavra de Deus Olhando para esta palavra, pode-se assentar em nome de Cristo E vendo o cuidado, o amor que Deus tem para com cada um de nós Nós, às vezes até pensamos que o Senhor está tardando com as suas promessas até pensamos e às vezes até desanimamos nos nossos propósitos e deixamos de buscar aquilo que nós nunca poderemos deixar a nossa salvação está claro aqui no versículo que nós lemos que mesmo que alguns tem a promessa, quando eu digo a promessa, eu estou dizendo a promessa da salvação, a redenção Eu estou dizendo a maior promessa que Deus tem para com o ser humano Que é a salvação e a garantia de viver eternamente com o Senhor Quem está aguardando esse dia e levanta as mãos? quem está ainda com o coração cheio de esperança, quem assumiu, assentou no seu coração, esse propósito, dizendo, custe o que custar, eu herdarei a vida eterna, levanta sua mão e diga glória a Deus, esse é o principal objetivo, desta igreja, esse é o principal objetivo, de todos, tudo Por isso que quando nós oramos O ano passado A diretoria orou Nós oramos, colocamos um propósito diante de Deus E falamos com Deus Senhor, o que o Senhor quer de nós Durante o ano de 2022 Ou daqui para frente E oramos Deus se manifestou de uma maneira Extraordinária E Deus orientou Para que este ano De 2022 A igreja Se aplique Em buscar a presença De Deus A igreja Entenda nós Se conscientizar, nos conscientizarmos Conscientizarmos de que, na presença de Deus, nós estamos seguros Que na presença de Deus, tudo aquilo que nós precisarmos, acontecerá Na presença de Deus, nós seremos orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus porque quando estamos vivendo na presença do Senhor Nós temos a ação do Espírito Santo Pelejando, nos orientando, nos ensinando E até nos exortando, nos corrigindo Se for necessário Entendendo o tempo de Deus A maneira que Deus está agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família Aquele que vive na presença de Deus, ele jamais vai pensar Quando a Bíblia diz, alguns, mesmo que alguns, até em portardia Mas aqueles que estão na presença de Deus, eles estão entendendo Qual o propósito de Deus, que a própria Bíblia diz aqui Que Pedro diz, mas ele está sendo longânimo ele está sendo longânimo Ele está dando tempo Ele está, meus irmãos Até através dos milagres Das maravilhas Que estão acontecendo Que cada dia estão acontecendo Na nossa vida Muitas pessoas se conformam Não, está acontecendo milagres na minha vida também tá Eu estou prosperando está bem, Deus está comigo, e não tomam a decisão, ou não se aplicam, a prioridade, que é a salvação, mas eu quero que você entenda hoje, que o fato de Deus estar operando milagres na sua vida, ou na nossa vida, de Deus estar nos dando livramentos, de Deus estar demonstrando o seu poder para nós. Mesmo que nós não esteja aplicando o nosso coração. Tem pessoas que dizem, não, eu não preciso mudar de vida. Os milagres estão acontecendo de uma maneira tão surpreendente na minha vida não preciso não preciso disso, mas observe uma coisa Deus está sendo longânimo conosco Deus está sendo longânimo comigo Deus está sendo longânimo com você quando a Bíblia, a palavra de Deus diz isso, Deus está sendo longânimo Ele está dando tempo para quem? Para que ninguém se perca, não é que está escrito aqui? Para que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém se perca, Deus não criou, Deus não permitiu, nenhum ser humano vir a este mundo para ser condenado. A vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, não é que ninguém seja condenado, então às vezes ele está sendo longânimo com a pessoa Ele está demonstrando poder para a pessoa Ele está falando com a pessoa Ele está se demonstrando para a pessoa Ele está se revelando para a pessoa Esperando o momento, o entendimento Que venha o arrependimento o arrependimento, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâneo para convosco, todos nós, Ele é longano para convosco, não querendo, quer dizer, o desejo, a vontade de Deus, que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, que todos, Venham se arrepender Deus age, Deus usa até a natureza Às vezes a pessoa duvida Que existe um Deus Deus opera milagre para ele acreditar que existe Deus Mas o propósito do milagre É para que a pessoa entenda, compreenda Às vezes a pessoa não compreende, não entende uma vez uma irmã chegou até a mim, eu era pastor de uma igreja, e ela dizia, pastor, eu estou tendo uma grande dificuldade com a minha filha, porque a minha filha não consegue acreditar na existência de Deus, eu falo com ela, eu prego a palavra para ela, e ela... Diz que não consegue acreditar Existe um demônio da dúvida Que luta contra ela Eu falei, irmã Começa a orar para Deus Operar sinais, prodígios Na vida dela Para acontecer na vida dela Aquilo que ela entende Que para ela é impossível Que está fora Dos limites Da condição dela Para ela entender, reconhecer a Deus Através de sinais, prodígios e maravilhas, até através de bênçãos materiais, que ela sabe que é impossível para ela, de repente aquela mãe começa a ensinar a filha, a fazer voto com Deus, eu percebi, que todos os cultos, a mãe em vez de pegar um voto, pastor Osmar, ela pegava dois, e ela levava para a filha, e sabia, o ponto em que, Aquilo estava o tanto que a filha tinha lutado por aquilo E ela chegava na filha e dizia Olha, você diz que não crê, não consegue crer Não é que a filha era assim Ela disse, não conseguiria, ela não conseguia crer Não conseguia ter fé Porque Satanás luta muito para nós não acreditarmos em Deus Da forma que ele é Tem pessoas que colocam limite na ação de Deus quando nós cremos em Deus só para esta vida, só para as coisas desta vida, nós estamos colocando limites no poder de Deus. Porque as coisas de Deus, as bênçãos do Senhor, não é só para esta vida. É muito mais ainda para depois que terminar esta vida. E Deus começou a operar. A menina fez um voto porque não podia estudar. Deus abriu a porta. Daqui a pouco ela queria um apartamento, ela não tinha condições, fez o voto, Deus lhe deu um apartamento E daqui a pouco ela começou a ter um pouquinho de fé Mas a fé dela era acreditar em Deus agora pelas coisas materiais Acreditar que existia um Deus pelas coisas materiais Eu falei, agora minha irmã, ela já consegue ter a fé Faz ela colocar a fé em prática, para ela entender que o propósito de tudo isso que está acontecendo, é simplesmente para que ela entenda que realmente existe um Deus verdadeiro, que tem todo o poder no céu e na terra, e tem poder não só para operar aqui nesta vida, neste mundo, mas que Ele venceu a morte. Dite feito, passou um pouco de tempo... A menina já estava conhecendo e reconhecendo a Jesus e o aceitando como salvador. Quando nós conseguimos vencer, quando nós colocamos a nossa visão só nas coisas materiais, só naquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, nós estamos Acreditando num Deus Limitado Nós estamos acreditando Em um Deus Que pode operar Somente neste mundo Físico Que nós estamos vivendo Não A nossa fé Tem que ser além Disso A fé verdadeira é além disso. A fé verdadeira é aquela que vai em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Palavra de Deus. Isso que nós conseguimos... Crer somente pelas coisas desta vida Ou somente por aquilo que nós podemos receber nesta vida Nós não somos nada Nós temos que crer em Deus Conseguir chegar a esta fé perfeita De acreditar De acreditar De confiar que não se resume, que nada se resume somente nesta vida Mas que sim, tudo começará para nós depois que esta vida terminar Você consegue acreditar assim? Quem já consegue acreditar assim levanta suas mãos Existe uma prova, existe evidências de que a sua fé ou a minha fé A nossa fé realmente ela é perfeita em Deus Precisa existir evidências De que nós não confiamos em Deus Ou não servimos a Deus Somente por bens materiais Somente por algo que nós podemos desfrutar aqui nesta vida Mas nós servimos a Deus muito mais pela nossa salvação E por aquilo, por aquilo que Ele fez e pode fazer por nós Jesus quando Ele morreu na cruz do Calvário não foi para dizer, olha, agora eu tenho o poder de curar os enfermos. Ele já curava os enfermos. Agora eu tenho poder para expulsar os demônios. Ele já expulsava os demônios e já havia dado poder aos discípulos para, no nome dele, expulsar os demônios. Não era para dizer, agora que eu morri na cruz do Calvário. Eu tenho poder De fazer o paralítico andar O morto ressuscitar Não Antes de morrer na cruz Ele já, ele fazia Esses prodígios e também Já havia dado poder Para os seus discípulos Realizar esses prodígios Nós devemos entender Que quando ele vai para a cruz Faz o sacrifício Perfeito ressuscita ao terceiro dia, lá na cruz diz para o pai, pai agora tudo está consumado, ele não estava falando das coisas desta vida, ele estava falando e sinalando, agora sim o sangue bendito, o plano perfeito de Deus, foi consumado, e agora o ser humano tem direito à vida eterna, através do sangue de Jesus. Você crê que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Mas até que limite? Até onde vai a tua fé? Você acha que o sacrifício de Jesus? Foi para mandar um paralítico andar e o paralítico andar? Foi para mandar um cego enxergar e o cego enxergar? Não! Não! E olha lá que tem pessoas que é em nome de Jesus Pessoas que nem crê na salvação Estão expulsando demônios Nós devemos entender isso, meus irmãos Que o maior... Objetivo de Deus Que o principal Objetivo de Deus É que ninguém venha Se perder Ele não quer Que você se perca, Mesmo que você esteja No vício, mesmo que você esteja No pecado Mesmo que você esteja no adultério Na fornicação e talvez você diz, mas eu estou nessa situação. Eu estou no vício, estou sendo abençoado. Eu estou no adultério, estou sendo abençoado. Estou na fornicação, estou sendo abençoado. Estou no engano, estou sendo abençoado. Estou em uma relação contrária à Bíblia, estou sendo abençoado. Esta é uma prova maior. Esta é uma prova maior do amor de Deus, mas isso não quer dizer que a sua salvação está garantida. Ele está sendo longânimo contigo. Ele está sendo longânimo, através desse milagre, dessa prosperidade, que Ele está te fazendo usufruir. Ele quer que você ouça, a voz dele Ele quer ter condições através deste milagre Que você se aproxime dele Até o ponto de você reconhecer De nós reconhecermos os nossos pecados E chegar ao ponto principal Que ele quer que nós chegamos ao arrependimento ao arrependimento, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados que todos reconheçam o erro que estão praticando, o mal, o engano, a violência. Mas certa vez, me aconteceu algo surpreendente, pastor Osmar Eu estava pregando numa igreja E de repente, o pastor deu sinal E disse, para, para, para o culto Para o culto, pastor, para o culto Chegou aí o, alguém do, do, do, do, do comando E mandou parar o culto que vai ter um tiroteio aqui Vai ter um confronto. Falei, tá bom. Mas o que mais me surpreendeu foi que um grupo de pessoas, até com arma em punho, preparados para matar, entrou na igreja e disse: Pastor, ore por nós, que nós vamos aí para uma batalha. E nós não queremos morrer. Ora para nós, para Deus dar o livramento Aleluia. Creio em Deus, cria Olha só a situação que chega As pessoas Ele cria, estava acreditando em Deus Que Deus tinha poder Ali com uma coisa tão errada Tão horrível De dar o livramento para ele eu disse, não seria melhor você se arrepender aqui agora, você entregar a sua vida para Jesus aqui agora, e sair desta situação, visto que não foi Deus que te colocou nesta situação? Pastor, ore, nós não temos como sair dessa situação, agora é vida ou morte? Eu falei, não Vida ou morte É a questão Da salvação As pessoas hoje Entendem Deus assim Muitos não conseguem Ter a verdadeira fé Compreender o que é realmente O plano de Deus Muitos acabam, meus irmãos Tendo Deus como o empregado que vai atrás dele fazendo de tudo o que ele quer Não é isso que Deus quer Ele quer ser o Senhor da nossa vida Ele quer conduzir a nossa vida A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por ele Você já entendeu isso? Já entrou pelo caminho? Ainda não? Então eu te convido agora Deixa de olhar para Deus Somente como aquele que pode Resolver os seus problemas Deixe de olhar para Deus Somente como aquele que pode Te abrir uma boa porta de emprego Prosperar a sua vida Deixe de olhar para Deus somente como aquele que pode te dar uma boa casa Um bom carro que ele pode E ele faz isso por amor, por misericórdia Mesmo nós não merecendo, ele faz isso por nós Deixe de olhar para Deus somente como aquele Que pode colocar você em um status que exaltar Lá na empresa onde você trabalha Deixe de olhar para Deus somente como aquele Que pode te dar um bom estudo, uma boa faculdade Deixe de olhar para Deus somente como aquele Que te dá o livramento Na hora que você não pode Ele age por você Comece a olhar para Deus Como teu pai como teu orientador Como teu salvador Como aquele que tudo que ele está fazendo para você É que você olhe para ele E reconheça que ele quer te salvar Que ele não quer que você se perca Ele não quer ver você como um perdido nesse mundo E principalmente no último dia Quando ele voltar não poder levar você com Ele, olhe para um Pai, que olha para você, como aquele que quer um filho com Ele, para a eternidade, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando, em seu coração,